Nós vemos que as biorefinarias descentralizadas são uma solução eco -quadrada. É uma Ao mesmo tempo que tem um viés econômico, tem um viés ecológico. É uma solução que tem baixo impacto ambiental, integra-se perfeitamente ao meio ambiente, ao mesmo tempo que traz benefícios econômicos. Então, a as biorefinarias descentralizadas a gente pode chamar como sendo uma solução Eco ao quadrado, econômica e ecológica. Eu levando em consideração que serão unidades de pequena escala que estarão próximas aos produtores. Então, a grande questão é o seguinte, né? não necessariamente a gente vai ter um engenheiro, um técnico especializado para poder monitorar e acompanhar o funcionamento dessas unidades. As microalgas são vistas mundialmente como uma solução bastante promissora, tanto para combustíveis como para uma série de outros produtos, produtos de alto valor agregado. Mas, essencialmente, as microalgas elas têm o um potencial de produção de lipídios, amido e celulose. Sendo que a parte de lipídios é a parte mais rica que a microalga tem a nos oferecer,